Olá pessoal, resolvendo agora mais uma questão do livro Fundamentos de Matemática Elementar de Dolce Pompeu, volume 10, tá bom? Me acompanhem aí. Vamos para a questão 9.5. Então, um poliedro convexo possui apenas faces triangulares, quadrangulares e pentagonais. Eu já vou anotar isso a gente já ir coletando essas informações. Então, o um número total de faces desse meu poliedro são, é a soma das faces triangulares mais as faces quadrangulares mais as pentagonais. O número de faces triangulares excede o número de faces pentagonais em duas unidades, ou seja, o número de faces triangulares é igual ao número de faces pentagonais mais 2. Ele excede o número de faces pentagonais em duas unidades. Calcule o número de faces de cada tipo, sabendo que o poliedro tem sete vértices. Então, mais uma informação nova. Eu tenho sete vértices. Ok? Vamos organizar agora esses dados coletados. Vamos separar isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou substituir esse uh, aqui em cima. Eu sei que F3 é F5 mais 2. Desta forma, podemos escrever esse, essa primeira expressão. Então, que o número total de faces é igual a F5 mais 2, mais F4, mais F5, que equivale, então, a dizer que o número de faces é F4 mais 2F5, mais 2. Guardemos essa relação, ok? Adiante. Uh, podemos ainda intuir aqui que o número de arestas é igual a 3F3, mais 4F4, mais 5F5, de acordo com a relação que nós já tínhamos visto, né? dividido por 2. Ou que, vamos escrever assim, 2A é igual a 3F3 mais 4F4 mais 5F5 eu ainda posso aqui substituir por o F3 por F5 mais 2 tá? e aí teremos Vou escrever, continuar aqui em cima 2 a= 3 vezes F5 mais 2 mais 4 F4 mais 5 F5 ou 2a igual a 3 F3, F5 mais 2 vezes 3 6 mais 4 F5 ou 4f4. mais 5F5. Juntamos os termos semelhantes, então nós teremos 2A igual a 3F... Vamos deixar o F4 primeiro, 4F4, mais 5F5 mais 3F5, 8F5, mais... Ok, guardamos também aqui Essa relação Vai nos ser útil Esse problema vai passar por bastante manipulação algébrica tá? Agora, chama atenção para um fato curioso Que a gente pode desdobrar isso Pense nesse termo aqui ó, Que representa o número total de faces Apenas F isso daqui, se eu multiplicar isso por, veja o que nós obtivemos aqui, por 4, eu tenho 4, F4, mais 8, F5, mais 8. Ok então isso tudo aqui nada mais é do que nada mais é do que quatro vezes o número de faces tá isso aqui é quatro vezes o número de faces então eu fazer vezes quatro aqui também né menos dois Aqui está o pulo do gato. Nós conseguimos escrever aresta em função das faces. Por quê? Agora, substituindo na, na fórmula principal, na relação de Euler, eu tenho o número de vértices. Vou fazer de outra cor aqui para não misturar. V mais F igual a A mais 2. Eu vou ter, então, o número de vértices. 7 mais o número de faces igual ao número de arestas que é 4F menos 2 sobre 2 que vem a ser então aqui 2F menos 1 tá? 2F menos 1 mais 2 aqui a gente já chega no número de faces então 7 Menos 1 um mais 2, aqui dá 1. Um, aí eu vou subtrair aqui, então vou ter 6 igual a 2F menos 1F. Um ou seja, o meu poliedro tem 6 faces. Substituindo o F igual a 6 na equação de número de faces, que relaciona F4 mais... Vou subir aqui. 2F5 mais 2, veja que curioso, tá? Então eu tenho 6 igual a F4, mais 2F5 mais 2, eu vou obter que F4 equivale a 6 menos 2, 4 menos 2. F5. Mas eu chamo a atenção para o seguinte: os números de faces são números inteiros positivos. Certo? Então, o único número inteiro positivo que satisfaz essa equação para F5 é F5 igual a 1. Por quê? Então, veja que qualquer número maior do que 1. Aqui eu vou, na sequência, eu já concluo que F4 é 2. Porque veja, se F5 for 1, um, eu vou obter F4, 2. Agora, se for 2, eu vou ter F4, 0. E o problema afirma que ela possui faces quadrangulares. E aí, qualquer outro número maior do que 2 vai dar um resultado negativo, menor que 0. Tá? E aí, para F3 basta nós substituirmos o 1 e o 2 em qualquer uma das equações ali em cima, tá? Aqui em cima, pode ser essa aqui, né? O que falta é F3. F3 é igual a F5 mais 2. F3 é igual a F5 mais 2. Ou seja, F3 é 3. Temos 1, 2 e 3, ou em ordem. Faces triangulares, 3. Faces quadrangulares, 2. Faces pentagonais, 1. Um. Fechou mais essa.